Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou advogada na cidade de Londrina há 18 anos e estou aqui para convidá-los a verem a próxima edição da Revista Sucesso, onde eu vou falar um pouquinho da minha carreira e vou falar sobre o empoderamento feminino na profissão, na área de direito. Então venham todos conferir e ver as dicas que eu tenho para dar para vocês.